Quando se fala em gastos eleitorais, a gente fala em limite para todos os lados. Falamos aqui dos combustíveis, falamos do impulsionamento e vamos falar também um pouquinho sobre o quantitativo de pessoal. A mão de obra também, daqui a pouquinho, final de julho aí, o tribunal já vai dizer, o TSE vai disponibilizar lá no site o quantitativo da mão de obra que pode ser contratada. A gente fala nesse quantitativo de mão de obra é aquele pessoal da militância da mobilização de rua não entram aí contador, advogado, pessoal operacional eh, fiscais, pessoal do administrativo não entram nesse cômputo agora a legislação esse ano está bastante rigorosa com a comprovação documental dessa mão de obra. Tem que apresentar relatório pormenorizado, constando que atividade estava fazendo, em que local, o valor que foi pago, a justificativa para aquele valor, o tipo de atividade desenvolvida. Lembra que a gente fala o tempo todo, o tempo todo em organização e planejamento? Antes de você fazer a sua contratação, você já tem que ter organizado o documento que você vai utilizar de amparo nessa contratação. Para você já fazer os seus relatórios, tudo isso dentro de periodicidades, lançando no SPCE. E aí vocês sabem que mão de obra é um grande problema nas eleições, nas campanhas. É aquela mão de obra que some, é aquela mão de obra que não tem conta bancária e só pode pagar com DOC, TED, cheque nominal e cruzado. E aí como você vai fazer, não tem conta bancária, como é que faz? Tudo isso você tem que observar antes da contratação para que depois você não comece a enfrentar os problemas porque não planejou. Então, anote aí que despesa de pessoal, quando você estiver organizando todo o seu preparo lá, até as horas trabalhadas você vai ter que colocar. A identificação do prestador de serviço integralmente, nome completo, endereço, tudo, telefone, e-mail, tudo você vai ter que ter quantidade de horas trabalhadas, o local onde aquela atividade foi desenvolvida e aí você vai planejar tudo isso organizando sua campanha.